Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Louço, que o Caio Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 desse canal delicioso, sim galera, mais gameplays pra vocês, desta vez com o nosso querido... Tokido, né? Jogando de Ryu, um dos grandes nomes aí da comunidade de pro players de Street Fighter. Vocês conhecem muito bem. E ele tem feito, né? Ele fez, na verdade, algumas lives do Beta de Street Fighter 6 no seu canal lá na Roxinha, na Twitch. Que eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado pra vocês acessarem, seguirem lá, dar uma força pro Tokido e tudo mais. Porque as lives dele são. Excepcionais, então a gente vai conferir Aqui esse gameplay dele jogando De Ryu no Street Fighter C, já deixa o seu like se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar a minha tela Aqui pra gente poder começar a conferir Estes gameplays do Tokido A minha câmera pessoal, ela tá um pouquinho diferente O posicionamento dela aqui, diferente dos outros vídeos né, Que vocês estão acostumados, porque O Tokido ele joga com câmera também E a câmera dele normalmente fica posicionada ali Nesse canto superior direito, entendeu então pra não ficar estranho, a minha câmera no lugar A câmera dele em outro, eu coloquei ela ali em cima Só pra vocês terem um foco de uma câmera Vamos dizer assim, entendeu? Pra não desprender muito da atenção Beleza? E, como eu disse Esse vídeo é do Tokido e tá aqui embaixo No comentário fixado O canal da Twitch dele pra vocês conferirem as lives Do rapaz lá, porque são muito, muito Da hora Então, deixa eu parar a minha musiquinha Aqui, pra gente poder começar a conferir Essas lutas e sim, bora ver esse Ryu aí Do Tokido Que já começou ali com os Hadoukens, Jamie ali no seu parry Ó, conseguiu ali um excelente pulo ali, calterando o Hadouken do Ryu. Vai mandando ali mais alguns Hadoukens, vai defendendo o Super Bill Jamie, tentou ali dar, um, dar uma counterada não conseguiu a distância certa, ativou o Dengen Charge, vai chegar ali no canto, extremamente paciente ali, o overhead do Jamie acontecendo, o Ryuzinho ali com seu combozinho de 3 hits ali, porque o Dendin Charge estava ativado, né? Então o Hadouken, ele tem um hit a mais com o Dendin Charge ativado. Farofou ali um Drive Impact, acabou sendo punido. Dengin Charge ativado mais uma vez Já colocou o Rio ali no canto Jimmy, A gente sabe que o Jamie é um personagem muito complicado Em termos de pressão né? Já ativou o Dengin Charge mais uma vez ali Vai trabalhando nos Futsis todos os dois adversários né? já, já conseguiu um excelente combo ali o Jamie Colocando o Rio no canto Já ativou ali o seu boost de dano com suas quatro bebidinhas Vai trabalhando ali no Foods, esperando a oportunidade perfeita Aproveita pra dar uma zoneada ali E olha só o Tokido Counterando com o Drive Impact ali, rapaz Acabou não completando o combo, rapaz Ele perdeu o time do negócio, ele ficou até surpreso ali Nossa senhora, é engraçado ver o gameplay aqui Com a câmera do Tokido, velho As expressões dele, por isso que eu falo Acessem o link ali embaixo no comentário fixado Depois e assistam ele jogando, mano, é engraçado pra caramba Ó, acabou levando a melhor O Jamie ali Ativou o Dendin Charge Conseguiu um excelente combo com um golpe baixo ali O Hadouken, o Hadouken amplificado Amplificado não né, com um choque na verdade Vai trabalhando ali nos footsies O Hadouken acontecendo Drive Impact ali, depois do Drive Rush do Jamie Outro Drive Impact, agora por parte do Jamie Que vai chegando no Rio lá no Cantão, mais uma bebidinha Só mais uma, ele ativa o boost de dano Dendin Charge ali ativado com o Hadouken, já gastou Vai só aproveitando as oportunidades De poder ativar o Dendin Charge, poder dar aquele boost No Hadouken dele que causa mais dano e mais um hit Também né pessoal Ó, já ativou ali o seu boostzinho de dano, Jamie Muito esperto Hadouken ali amplificado, vai gastando a sua barra de drive ali O toquido, mas o Jamie tá numa desvantagem Nesse sentido, que a barra de drive dele Tá menor, vão defendendo super bem Trabalhando super bem nos foots ali também Buscando aberturas no seu adversário pra poder punir Ó, excelente Golpe amplificado agora do Jamie com esse avanço Vai tomando as bebidinhas ali Cara, depois que ele ativa o boost de dano Ele não precisa das bebidas, precisa? Até onde eu sei, não precisa. Ó, a barra de drive do Jamie acabou. Bateu ali na parede. Hum, ativou o Dendin Charge. Vai aquele combaço com o Critical Art. Nossa Senhora. Vai arrancar tudo? Caralho. Ele ativou o Dendin Charge justamente para poder utilizar o Critical Art e causar mais dano. Ele deu um boost no Critical Art dele, mano. Que louco. Nossa, jogou super bem o Tokido ali agora. Aproveitou muito bem as oportunidades ali, ó. Drive Impact o par do Jamie. Consegue um excelente agarrão. Vai empurrando ali o riozão pro canto. Olha aí, mandou um drive rush com overhead, mas foi punido ali com o um drive impact. Olha o combaço do Tokido acontecendo ali, ó. Já manda um tato pra poder ficar próximo ali. Beitou um agarrão e consegue mais uma punição o Tokido. Agarrão ali defendido pelo Jamie. Vamos só se estudando ali nos footsies. Tentando buscar abertura. Tentou um overhead ali, mas não tava na distância o Jamie. Ó, oh, golpezinhos fracos ali do Ryu, aquele Hadouken mais contido dele, vamos dizer assim, né? Tentou um avanço ali agora, não conseguiu punir o Tokido. Vai só botando aquela pressão psicológica ali, rapaz, no Jamie. Tentou alguma coisa ali com o Drive Rush. Tomou um Drive Impact, agora via punição hein, meus amigos. Hum, nossa senhora, ah, não vai pegar não, vai passar direto. Ah. É foda, é foda. Eu já tentei isso com o Ryu também, passou direto, fiquei triste. Mas agora o nosso querido... Tokido consegue ali, rapaz, punir no final e levar a melhor nesta luta Ó, o cara é platina, mano, já no negócio Porque tem, tinha como você jogar ranqueadas ou casuais, né, no beta do Street Fighter Então, pô, bicho tá bruto já, hein Normal, né, pro play do Street Fighter, pô, o cara é muito absurdo Ó, Já vai conseguindo ali aquela pressãozinha Excelente counter do Jamie, né, vamos dizer assim Excelente reação dele na verdade, em cima das strings do, do Ryu já consegue um golpezinho fraco ali. Defende muito bem o agarrão, o Ryu. Vai ativando o seu Dendin Charge. Buscando ali aquelas aberturas. Vai só controlando espaço no chutinho. Consegue um excelente Hadouken ali com o Dendin Charge. Ó, conseguiu um excelente combo ali. Não conseguiu completar, mas foi enganado ali pelo agarrão. Tô aqui, né, mano? Dentro do Drive Impact dele ainda. Ó, ativou o Dendin Charge ali. Vai trabalhando os seus Hadouken. Zoneando ali. Tendo muita paciência. Esperando. Aproximando devagar. que ele sabe que a aproximação contra o Jamie é complicada por ser um personagem ágil. Sabe que ele tá numa boa vantagem agora porque a barra de drive do Jimmy tá acabando e acabou. Nossa, situação complicadíssima pro Jimmy agora. Toma um Drive Impact, rapaz. Tá numa situação muito tensa porque ele não stunou. Mais um Drive Impact, ele stuna. Super esperto ali agora. O Jimmy acabou pulando pro do lado. A barra de drive do da acabou. Nossa senhora, rapaz. Situação complicadíssima agora pros dois. Embora o Ryu esteja com a vantagem de vida, né, mano? Acabou levando ali um Shoyu, quem puder levar esse outro round. Mano, essa partida foi insana, hein, galera? Incredible essa partida. Foi muito louca isso aí agora, na moral. Ó, o Jamesão ali já consegue a seu, sua investida aérea de chutes amplificada ali. Vai tomando as suas bebidinhas. Não conseguiu tomar a segunda ali, rapaz, Que foi punido ali com o Hadouken com, do, do, do Dendin Charge. Nossa, esse não tem um trava-língua, tem hora. Já vai ativo o Dendin Charge mais uma vez ali, o Riozão. Vai trabalhando nos foods ali, o Tokido, tentando buscar aberturas. Não esquece nunca do Dendin Charge, hein, mano. Poder dar bucha ali no seu Hadouken. Ó, o Jamesão ali acabou tentando um combinho, parando, tentando um agarrão, não conseguiu nada, conseguiu mais um combinho ali, mas foi agarrado pelo Ryu, agora já tá no canto pra poder ser pressionado ali, ó, James tenta um avanço ali, para no meio da sua string, do seu combo, pra não ser punido Tentou um dive kick ali, muito bem defendido pelo Tokido, eles vão trabalhando ali nos futses, tentando buscar aberturas ali pra poder punir o seu oponente Hum, e conseguiu muito bem, mas não acertou o timing depois do Drive Rush ali, rapaz Após o Hit confirm. nossa senhora, mano Se tivesse pegado ia ser um combaço lindo do Ryu Ó, Critical Art ativado pro Jamie, hein, galera, ó Fiquem atentos, vamos ver Ai, a punição não veio, cara Depois do Super Art do Ryu ali, ficou nas costas do personagem Na animação de recuperação dele, acabou não conseguindo punir E mandou ele ali um Shoryuken no pulo do Jamie E pegou bem na beirada, mano Nossa senhora, vamos ver, ó Já mudou agora é outro personagem, hein, mano Enfrentando o lookzão da massa ali agora Cara, também na platina, assim como o Tokido Vamos ver o nível de gameplay agora, hein, manos Galera, se vocês estiverem curtindo, tá? Deixa aqui embaixo no comentário fixado Se vocês curtiram essas lutas aí do Tokido e tal E querem que a gente traz mais aqui Narrando dessa forma pra vocês É só falar, mano, que a gente traz aí Porque tá muito da hora essas lutas do Tokido Contra esses outros oponentes que também são de alto nível, né? A gente pode ver o nível ali dos rankings, né? Ó, já mandou ali um Drive Impact Acabou não batendo na parede Vai trabalhando ali agora, Dendin Charge tá ativado Só nos chutinhos ali, controlando espaço Tentando buscar uma abertura Consegue um cross-up ali agora o Luke Trocando de lado, a situação agora vai ficar um pouco mais favorável pro Luke Nesse sentido, porque o Rio tá no canto Nossa, tenta sair ali agora, rapaz do, O Ryu com o seu Hadouken Já toma ali um driving pack com um combaço do Jaime E a vantagem de vida pro Ryu Tá bem complicada e acaba perdendo essa luta, mano Cara, esse, esse player de Jaime... Jamie, eu tô falando Jamie, mano, eu sempre troco Luke, Jamie, Luke, Jamie, é Luke Esse player de Luke, o cara tá cabuloso, hein Vamos lá, já vai mandando aqueles Hadoukens Pacientes ali, só observando Se estudando, consegue absorver muito bem Os projéteis do Luke ali agora no Drive Impact Errou o time no combo, e vai ser punido ali agora Com um combinho de dois hits, bem singelo Vai mandando ali os seus Hadoukens Ó, manda aquela saraivada De soquinhos, o Luke sabe que ele tá Uma situação complicada, porque ele tá no burnout Sem barra de drive o Ryu do Tokido vai tentando aproveitar as oportunidades ali, vai ativando o Drive Impact, ele sabe também que, olha, já ativou ali novamente. É, a questão do Tip Damage é uma parada que, no Burnout, é, é bem mais desfavorável para quem tá sem a barra de Drive, entendeu? Consegue um excelente combo, ali agora acabou não completando o Tokido, mas coloca o Luke numa situação mais complicada, porque ele tá no canto ali sendo pressionado, ele tá com uma leve vantagem de vida em cima do Luke. Vai mandando em seus Hadoukens, trabalhando ali no espaço com o chutinho. Conseguiu punir o Drive Impact do Luke com seu Drive Impact. Manda o Hadoukens, leva o segundo round. É. Tokido jogando bem pra caramba, hein, irmão? O cara tá jogando muito, muito, muito. E o jogador de Luke também. O cara, que jogava, o cara que tava jogando de Jamie antes também jogava super bem, né? Ó, vai trabalhando ali nos Hadoukens com chutinhos também. Controlando espaço, impedindo o avanço do Luke. Ó, oh, já acabou a barra de drive ali do Luke Rapaz, tá numa situação complicada Vai tentar de todo jeito ir pra cima ali agora Pra poder <coughs> esperar os seus recursos Ofensivos e defensivos voltar com sua barra de drive Mas agora tá no burnout também o Tokido, hein Os dois vão só trabalhando ali no espaço O Luke tá com uma leve vantagem Porque a barra de drive dele vai voltar antes Consegue um excelente que ali agora no cross-up O Tokido Vai trabalhando ali agora nos chutinhos e no Hadouken Controlando espaço, a barra de drive Nossa senhora, o Luke já gastou a barra de drive dele toda, mano Só com golpes amplificados, meu Deus Gastou todo o recurso de uma vez, assim. E agora o Ryu tá com a barra de drive totalmente cheia. Tokido vai trabalhando ali. Ele sabe que o Luke tá numa situação complicada. É só ele batendo na parede ali que ele estuna e sela a partida pro Tokido, hein, mano? Nossa, excelente agarrão em cima do Drive Impact. E o Luke acabou levando essa luta, meu amigo. Até o Tokido ficou impressionado. Assistam o um vídeo do Tokido que tá aqui embaixo no comentário fixado da live dele jogando essas partidas. vocês vão ver ele impressionado. Tipo assim, meu Deus, não acredito. <risos> Foi muito bom, mano. Vamos lá, consegue um excelente Shoryuken ali agora o Tokido Golpe amplificado ali do Luke acontecendo Hum, já consegue mais um tiro ali do Luke, rapaz Esses tiros do Luke são foda, hein, mano São rápidos pra caramba né? Às vezes você tem que prestar bastante atenção pra você poder defender E quando ele é amplificado também engana pra cacete Ó, já tenta aquela investida ali do Ryu Vai trabalhando os seus Hadoukens, tá sem Dending Charge Mais um tiro do Jamie, ali Jamie, Luke Mais tiro do Luke amplificado Conseguiu um Drive Impact ali que foi defendido pelo Luke. Vai trabalhando nos golpes baixos ali. Tentando impedir o avanço pra não ser pressionado ali no canto. Vão trabalhando super bem ali nos futzes, hein, mano? ó Tokido bota aquela pressãozinha. Excelente Drive Impact agora por parte do Luke. Vai ser punido agora o Tokido, hein, mano? Não conseguiu a punição final ali dentro do seu combo Entrou em burnout. Situação complicada ali agora. Por, na verdade, tá complicado pro Ryu. Porque olha só o pixel de vida que ele tem. Tomou um chute no meio da barriga e acabou perdendo esse round. A situação estava complicada pro Ryu. Porque a vida dele estava bem menor. <risos> Mesmo com o Jamie burnout Ó, já consegue um excelente combinho ali de 4 hits do Jamie Jamie não, Luke, Luke Vamos lá Ó, vai trabalhando ali nos footsies Eles vão utilizando seus projéteis ali, ó Utilizando os chutinhos também pra poder impedir o avanço e tentar um hit confirm ali Pra poder emendar um combo Defendendo super bem ali agora, Hadouken amplificado do Ryu Vai acabando com a barra de drive do Luke, mano, nesse momento, hein Consegue um excelente Shoryuken ali agora no golpe. Olha aí, ó combinha acontecendo ali. Já coloca o Luke no canto. Vai tentar acabar com a barra de drive dele agora na defesa. Consegue excelentes combos ali agora. Luke numa situação complicadíssima. Vai, vai apertando o botão tentando sair dali. Agora tá no burnout. Stunou e vai acabar a partida. Nosso querido Tokido com seu Ryu muito bruto. Um a um, hein, manos? Cara, é um jogo de extrema paciência, né, bicho? Nossa, não tem como. Não tem como. Vamos lá. Vai administrando ali bem a partir dos dois jogadores. Ó, passou ali, tentou o cross-up, não conseguiu. O Jamie acabou punindo, mas não completou o combo. Vai utilizando seus chutinhos ali, tentando controlar espaço. O um riozinho vai pra cima. Vai mandando ali, manda aquele Hadouken amplificado também. Tentou beitar ali, não conseguiu o espaço certo pra poder punir. Drive Impact por parte do Luke, vai acabando com sua barra de drive, hein, mano. Oh, mandou um Hadouken ali amplificado, que pegou na defesa do Luke. Agora ele tá sem barra de drive, tá no burnout. Vai bater na parede. Nossa, quase que ele bate na parede. que ali no desespero, tentando sair pra não bater na parede e stunar, mas não deu muito certo. Agora, Toquido com Critical Art. Critical Art não, Super Art nível 3, com o Dendin Charge ativado ali. Mas não adiantou muita coisa, porque ele tava sem o Critical Art, vamos dizer assim, né? Rapaz, muito bom, galera. Então, assim, vamos, vamos fechando por aqui. Só falta mais uma lutinha aí, cara. E tem muitas outras também. Se vocês curtiram, comentem aqui embaixo nos comentários, velho, pra gente poder trazer mais pra vocês, narrando as lutas do Tokido, que ficaram muito, muito da horas, cara. Então, espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do nível dessas partidas aí do Tokido e dos seus oponentes também, que jogaram super bem. Eu vou adorar ver os comentários de todos e não se esqueçam de deixar o seu like e não se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo.